Ah, boa noite Boa noite, Marise Boa noite Boa noite <risos> Oi Boa noite Eu gostaria de falar Fale, meu amor Fale, abre o seu coração pra gente Eu já abri lá no, no WhatsApp Então é, Eu descobri Que na verdade a gente não pode é, Eu achei que Qualquer sentimento, assim, é, de tristeza, era para jogar para lá, né? Aí eu tava determinando a alegria, a paz, e tava dando certo. E eu falei, ai, que lindo, que lindo. Só que aí eu fui sentindo os, os padrões no corpo, que eu não sentia antes, umas sensações bem incômodas. E aí eu percebi que eu tinha que fazer um mergulho mesmo naquilo, né? E, e aí... É, eu, eu vi um vídeo seu que apareceu que era para fazer a é, fazer o mantra né eu sou consciência divina né e aí eu fiz esse mantra na intenção de que realmente eu tivesse discernimento sabedoria e no dia seguinte começou a me vir uns questionamentos umas intuições e aquilo me deu um, um... Me deu é, dor, muita dor. Eu falei, meu Deus, é isso. E doeu muito. E eu... E eu tudo encaixava, tudo que eu pensava tinha a ver, encaixava. E eu, e eu tentei me perdoar, fiz rouponopono, mas as sensações continuam, né? E eu, a dor é... Não tá, mas tá aquela sensação que eu tive, né? Eu não sei se é, um, é uma conexão né? com, com a experiência. E eu tô, tô entregue, né? Assim, eu não sei se o que mais que eu preciso fazer. Uhum. Aldra, ah. você sabe que todas as vezes eu tentei lutar contra a dor, eu tava sendo infiel comigo mesmo? Sim, imagino. Porque a dor, ela não é esse horror que a gente tá É uma acostumado. informação, né? É uma informação. Sim, mas vamos um pouquinho longe do saber, né? Uhum. Longe do, do tentar entender. É sentir. Uhum. Se ela é uma informação, por que que eu desesperadamente quero me livrar dela? Se ela é só uma informação, sou eu então... que tenho peso. Tá. Né? Então assim é... é importante a gente respirar e aceitar o que, que o corpo está querendo dizer. Naquele momento, não desesperadamente sair por aí. É. Dá o seu tempo. É respirar e, assim, eu, eu, eu vou um pouquinho, mais, um pouquinho mais longe hoje é, e, e, e vou tentar seguir o senso ético, porque eu estou proibida de falar 70% das coisas que eu, que eu ando acessando. Eu vou tomar muito cuidado, porque eu sou bem falastrona. Mas estou respirando fundo aqui na Egrégora, eles estão me ajudando. É o seguinte, gente. Primeiro ponto de tudo que a gente precisa prestar atenção. Nós estamos vivendo num sistema perfeito. Essa coisa que contam. Oh, tá errado isso. O julgamento, a crítica. Não é uma história que vocês já sabem. Isso não é real. O que é real é um sistema que o tempo inteiro só mostra o que nós mesmos estamos fazendo conosco, é só isso, o que o seu corpo, o, que o seu emocional, o seu mental e seu espírito está te dizendo, então quando vem alguma coisa nunca é aleatório e a gente não desesperadamente precisa que nem venha é, o livro de ouro de São Germain que é maravilhoso ou só aquilo reprograma a gente, ajuda muito, né? Mas existe uma verdade por trás disso. Existe um fator que é um personagem que a gente chama dos padrões de crença. Tem lá a tua alma, na verdade teu espírito, né? em comunhão com Deus que sabe que sou. Então toda vez que o seu corpo denso fala eu sou e vem um mantra gostoso, você ativa essa lembrança no teu espírito. E aí essas informações começam a processar no teu corpo. Ai, ah, aí é lindo, daquela sensação gostosa, se falar, ah, Fê, agora eu cheguei, eu consegui. Só que de novo, no instante seguinte, a gente volta a usar de forma inconsequente e inconsciente os padrões antigos que nos machucam, nos mutilam, é, falta de, de consciência corporal, falta de consciência mental. Porque a gente entra num padrão e, e sem peso, tá, gente? É só uma constatação de trazer a conscientização para todos nós. É, é a mesma coisa, como eu sempre falo. Você vai, você faz uma faxina linda, né? Na tua casa. Aí, cinco minutos depois, você pega vários baldes de lã e começa a jogar pela tua casa. Adiantou alguma coisa? Adiantou? E aí, brincando um pouquinho para vocês verem como a gente ainda tá penando, né? Falando, ah, eu não aguento mais, porque é igual enxugar gelo. É, Nossa, eu tô fazendo, eu tô fazendo. Mas de uma forma... Aí você fala, pô, mas é inconsciente. Nem tanto, nosso corpo anda avisando. Hoje a gente tem tanta abrangência de conhecimento, é só prestar atenção. Gente, eu acho que eu comentei com vocês, eu tava com com dor na coluna tava e aí eu parei e falei, escuta, o que, que, que, que foi? O que, que é? O que, que tá rolando aí? né E aí eu vi emocionalmente, eu tratei emocionalmente, o que, que foi? É meu corpo, eu eu não quero mais trabalhar à noite, eu quero ficar com a minha família, eu quero ter um hobby, você está trabalhando muito, você só trabalha e eu sou um ser humano, eu quero ser beijado, eu quero ser amado, eu quero ser levado para jantar, Quero viver, eu quero ir no cinema, comer pouca. sua louca, você só trabalha. Eu tô te mostrando que eu quero fazer isso. Tá bom? Tá bom? Eu vou terminar tudo às 20 horas e eu vou ser feliz, tá bom? Tá bom? Eu comecei a fazer, gente. Eu só fiz uma sessão de fisioterapia. Eu não precisei mais. Não, não tem dor, não tenho nada na coluna, para ser sincero. Né? Tinha dado um nódulo que milagrosamente, desapareceu um o um do ninguém explica, nem médico, nem ninguém, então, beleza, <risos> tá tudo certo, fiquei 10 anos com o treco, não tem mais, porque é o emocional, a gente precisa olhar só a indução emocional de cada dor, tá, do padrão, lógico, que quando vem muito agressivo, é importante a gente ver a parte clínica do óbvio do óbvio, então, gente, assim, o que eu tô querendo dizer... É não queiram desesperadamente alcançar uma meta, porque nós já somos a meta. E parece repetitivo, né, eu falando, mas é, é, é isso, é, é a eterna repetição. A gente fala, que fala, que fala, até esse corpo que ele já entende, até as crenças limitantes, parem de limitar a gente em sofrimento. A gente não veio para ter escassez, a gente não veio para sofrer, a gente não veio para se ferrar, a gente não veio para isso. E é muito difícil encarar, né? A cara eu não vem para isso. E por que que eu estou sofrendo? Que inferno! Por que que eu me coloquei nesse treco? Porque eu estou me martirizando. Porque a, a vontade como... da fonte do nosso princípio é só amor. E como é ser é acionar isso todos os dias, Aldra. Não tem uma um raciocínio lógico aqui. É a sua ação todos os dias, minha irmã. Todos os dias. Mas não Mas se como perdoar uma grande. coisa tão grave com toda a minha família? Como Mas, perdoar Aldra, uma coisa que eu vejo que é tão horrorosa? Aldra, eu vou te contar uma história. Né? A mentoria tá aí com você, se você escolher receber essa luz e ser você em luz. Ah, não entendi. Eu falei que a mentoria está aí. Ah, Se tá você bom. escolher receber a luz eu e respiro, sair da, da eu... confusão, você recebe. Né? Só escuta uma coisa. Tá bem. Vou contar a minha história rápida para vocês. Eu descobri esse dia, esses dias que o meu corpo humano, que agora eu tô totalmente imersa, né? Arrumando as coisinhas aqui. É, que ele tava no que eles chamam de a, de se sentir em perigo é isso acontece em várias fases de quando a gente é pequenininho no meu caso foi desde a concepção eu, eu percebi é, que a minha mãe ficaria doente uma inteligência física, isso todos nós temos, não sou especial por isso, todos nós temos, composição física das células, que são muito inteligentes, já sabiam que minha mãe era muito jovem, que ela teria inúmeros problemas ao longo da vida dela e ativou uma zona de perigo. Você vai ter que dar conta de tudo sozinho Então, desde sempre, eu lutei contra o meu peso, desde sempre eu enchei muito desde sempre eu acumulava gordura e comendo corretamente ah, desde sempre eu tinha que fazer tudo sozinha e provar que eu conseguia né? e eu não sabia por quê. hoje eu com 38 anos eu tenho consciência e estou falando corpo, calma cara você não está na selva, então era como se eu estivesse na selva com um monte de bicho atrás de mim e eu ali ó, tchau tchau tchau e nesse inteirinho, e isso trazendo hoje a composição da minha mentalidade, do meu emocional, do meu espiritual e do meu físico para vocês, tá? Lá atrás, olhando no meu registro biológico de energia física, eu vi uma menina abandonada. Uma menina que teria mil motivos para condenar os pais que são jovens que não conseguiram nem cuidar deles mesmos. Um monte de problemas de heranças genéticas, com vários traumas pesadíssimos, muito terríveis, né? Porque hoje eu me coloco no lugar deles. Eu tinha duas escolhas, Alda. Condená-los eternamente. E viver amargurada e sempre responsabilizando eles por eu ser uma criança abandonada, uhum. ferrada, sem ter o que comer. Ou eu tinha uma segunda escolha. Entendeu o quanto foi difícil a vida desses dois. Não importando o que tenha acontecido, porque eu não entrei em detalhes. Se eu entrar em detalhes, você vai falar, não é possível. Não é possível que isso te aconteça. Eu mereci. Eu não sou coitada. A minha vibração espiritual me colocou naquele contexto. E se eu não tivesse vivido todos os rompantes e as dificuldades de herança genética, eu não seria o que eu sou agora. Se eu não tivesse tido a sensação de abandono, de ter ficado dias em casa sem saber se alguém iria voltar para me pegar, eu não seria a Marise de hoje. Então, um, ao invés de condenar, eu agradeço tanto aos meus pais. Por terem acolhido uma alma completamente perdida, que nem lembrava o que era amar. Mas por causa deles, por causa das imensas dificuldades, do olho do furacão que eu vivi, que o buraco é bem mais embaixo, que todos nós vivemos histórias muito difíceis, você entende que não é que é difícil, é porque a lição era extraordinária porque a lição é extraordinária. Então, Aldra, e todos vocês, até quando a gente vai se colocar como vítima e apontar que o outro errou? Não fui o outro, eu Ou fui, o outro. Eu vai... fui eu que Mas até quando você vai se culpar? Sim, eu, eu vou agradecer essa experiência porque me traz muito aprendizado. Mas aí é a culpa sua, de você falar assim, ah, ah não, eu estou me culpando. É só uma história, é igual aqui, gente, esse livro maravilhoso que eu estou lendo aqui, que o corpo guarda-marcas, é uma história toda lá atrás. Para que, que eu vou ficar relendo, nossa, eu fui terrível, nossa, eu estourei cabeças, nossa, eu estuprei, nossa, eu matei. Ui, eu estou numa página em branco. Já foi... Não, não vai me adiantar eu ficar ah, eu fiz que... como eu não me aceito nossa como eu me odeio eu vou ficar assim até quando mas e a questão de a gente aquilo a gente a, a, a gente tem um retorno daquilo que nós fizemos não é mesmo sim mas se você quiser fazer isso. aquilo é uhum. como uma plantação o esquema geral é o seguinte, faz uma avaliação da sua vida, da vida de vocês. Desde a concepção, ou quando a gente lembra que contam pra gente, né? Dos sentimentos, do, dos pensamentos, né? da, da alma, do físico. Você se dedicou aqui, Você aprendeu aqui. O que, que te ensinaram? O que, que a sociedade te influenciou? O que você cultivou? Qual foi o seu foco? Panorama geral. Nossa, eu falava mais em quê? Eu falava só em doença, eu só falava em tragédia. Ou, ah, eu cultivei amigos, não, eu não cultivei amigos. Eu cultivei ter um relacionamento? Não, eu não cultivei. Eu cultivei ter, ter um bom trabalho? Não, eu não cultivei. Eu cultivei, cultivei. Eu só foquei no seu trabalho? Eu só tive o trabalho. Eu só foquei no estético? Eu só tive o estético. Eu só foquei no espírito? todo o resto morreu. A conta é simples. E aí cai uma ficha desse tamanho novo. Eu tenho a somatória do que eu cultivei até aqui. Essa paga de condenação, isso não existe. O que tem é responsabilidade pelos seus atos. É assim que o universo funciona. Tenha consciência do que sai da tua boca. Tenha consciência das suas ações, porque isso é sério demais. Queira verdadeiramente o bem de si do outro. Se você fica querendo o mal de si mesmo, se penalizando, não, você tudo vai bem, o amor, se fazendo então. muito amor, mal, amor, né? amor. É, e eu sei que isso vai ser difícil, eu não estou falando que tá errado onde você tá, Alda. Esse lugar, até pouco tempo eu também estava, irmã, acredite. E ainda tem um monte de coisa que eu tô vivendo, não virei santo, não. E, aliás, posso ser sincero, isso não existe no planeta Terra. O santo, fofinho, que eu já vi a mãe Maria dando uns comandos aqui que vocês não ver. O povo a vê do jeito que ela só se projeta holograficamente igual os santinhos que a gente tem aqui só para o nosso cérebro assimilar, que é a energia dela ali. Mas ela não é daquele jeito, tá? Ela faz isso porque a gente só acredita naquilo que a gente quer. Ou naquilo que a gente está acostumado. Olha como a crença, ela é forte, né? Então, Alda, no primeiro momento, eu sei que dói muito a gente reconhecer tudo isso. Escravo. Não me amava, me condenava. Putz, tomou tempão. Tá tudo bem. Agora a gente muda o plano. É uma nova página. Tá. Vixe Maria, tem um livrão de sal. Caraca. Tô com um jardim novinho. Ixi, vou separar o joio do trigo aqui. Né? Então eu vou arrancar tudo. da isso porque deu ruim. Tá tudo podre, tá tudo horroroso, eu não cutifei, eu não tô gostando do que eu tô vendo. Então eu vou plantar um novo jardim dentro, devagarinho. Então você vai mudando o que você sente, as suas ações, reconversão com os seus sentimentos. Dos mais piores, porque sinceramente tudo é adaptável e modificado, porque a página em branco tá ali para você escrever uma nova história real. E eu não tô falando da boca para fora. Eu vivo e experiencio coisas que não dá nem para contar aqui ainda. Que é muito surreal, sabe? De mudança, de paradigmas. Meu Deus, pra quem que fala isso? Só calma. Vai ter a hora certa. E o grupo vai indo junto. Mas primeiro a gente precisa aceitar. Bancar, gente, só um minutinho. Peraí, gente, o maridão aqui. Ai, ah, deixa eu ver se ele tá aqui. Ué, tava aqui. Peraí. Eu acho que tá aqui, ó. Nossa, eu não tá acho que Será que eu não trouxe? Carregador, meu carregador. Eu.. A... Vê se tá na minha mochila, amor. Tá ali, tá ali atrás, por favor. Obrigada. Tá fazendo um zoom com uma turma bem linda. Vê se tá aí onde. Vem, vem cá, Ah, tá aqui. Imagina, amor. Pode deixar a luz acesa, obrigada, amor. É... Onde eu tava mesmo? Ó, <risos> sério, né? Gente, é difícil olhar para tudo. que a Terra tá colocando a gente em voga, olha. Olha tudo que faz nossa... Ninguém aguenta mais fica triste com dor, né? Ninguém aguenta, mas a gente não quer mais isso, né? Então... Eu não sinto dor. Eu sinto a energia... Uhum. É relacionado àquilo. Entendi. No corpo. Você não, você não sente dor nenhuma pelo corpo? Não. Assim, eu senti assim, algumas sensações de dor assim, antes de mergulhar. Tá. Ah. Uhum. Mas não sinto. Eu sinto... É, é, é energético. É uma, uma presença numa parte do corpo relacionada uhum. a, a como como aconteceu e tudo mais sim, Alda é, as dores físicas também são energias condensadas, tá? aí tem um pouco de tá. sutil né, de percepções sutis que aí depois reverberam uma energia mais densa são múltiplas camadas então tudo é você mesmo tua carninha é uma energia, que nem eu tô te vendo aí eu vejo você como um fogarel de luz, assim, né, é isso que nós somos, é isso que o corpo humano é ele é luz, né, então tudo é, são, são energias, só pra você, é só para você entender do que que você tá lidando né? aceita do fundo do seu coração e determine que essa luz é, que essa energia é, esteja mais é, lúcida no teu eu divino que aí vem os sabores sai as confusões e já te leva num, num salto rápido, tá? Né? Okay. É, é o máximo que você pode fazer hoje. Quando vier aquele cansaço, admita, porque todos nós passamos por isso. Eu sei bem, amiga. Então, assim, tá. segue assim, tá bom? Que vai ficar tudo eu bem. Continua, eu que agradeço, Linda. Eu sei que não é brincadeira, mas a gente tá aqui para para ajudar para a gente ir soltando é, essas crenças né, de condenação, de dor, de, de autoapontamento e apontamento no outro, que está batido, mas nem só que não, né está muito enraizado, todos, na grande maioria. Obrigada tá. por estar aqui. Agradeço a todos, a todos. Eu que agradeço. Gratidão. Quem, quem mais gostaria de, de dar um? de aproveitar o um momento de esclarecer as energias que estão aqui. Aparece aqui. Deixa eu pegar uma água. Está aqui do meu lado, minha aluna. Cadê? Quem vem? Ninguém? Quem vem? Ninguém? O povo está tímido? Kátia! Kátia! Ai, minha linda, tudo bem? Ai, tudo ótimo. É um eu, eu participei da, do, do encontro do mês passado né? E aí foi muito sincrônico Porque eu estava sentindo muitas dores Em ossos né? é, Tenho aí artrose E aí parece que estava intensificado o negócio Mas isso passou E aí eu tenho sentido Um sentimento muito diferente que é um sentimento que eu sinto assim, eu tenho me conectado muito mais, né? Tenho uhum. feito o meu minhas conexões, eu tenho sentido um, uma energia muito em, em parte de cabeça, assim, sabe de expansão, eu me conecto como expansão, não ah. sei se é isso, mas é o que tá ressoando no meu coração. E, e pela primeira vez na vida, eu acho que posso dizer assim, pela primeira vez na vida, eu tô tendo um sentimento no coração de confiança no fluxo divino, de entender que as coisas estão fluindo como precisam ser fluídas, né? E essa semana eu tô com Covid, e... mas estou passando por ele super bem e entendendo qual é o objetivo dele nesse momento da minha vida. Eu tava trabalhando em outro lugar, mas estou aqui. E entendi que eu precisava estar aqui, né? Para viver algumas experiências que eu tenho me permitido viver aqui no quarto isolado. Ótimo. E aí eu, assim, tava indo, indo assim, nossa, muito, muito, muito bem. E aí, muito doido ontem, quebrei um dente. Uhum. Aí, quebrei um dente e veio a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor de novo. E aí, no mesmo minuto que veio a dor, eu tô tô num grupo fazendo, é... até um mestre Ricardo, que eu vi que você compartilhou, eu entendi, vou estar, essa semana vou estar trabalhando, então vou estar nesse grupo, e aí eu tô nesse grupo. E ontem a gente falou sobre sair da dor, a escolha de sair da dor. E ontem eu tava ali, sentindo aquela dor do dente, sentindo aquela dor do dente, sentindo aquela dor do dente, e eu fiz assim, eu estou com Covid, não dá para ir no dentista. Não uhum. Não dá eu preciso esperar. O que Sim. que eu vou fazer? E aí eu tomei o, o analgésico. E eu fiz uma escolha, Mar, de sair da frequência de ficar aqui na dor. Isso. Isso foi tão forte para mim, mas, mas tão isso. forte para mim, que o dente tá aqui rachado no meio, igual tava ontem, mas eu tô aqui falando, a tarde é. eu falei, eu atendi hoje online. É. E... É isso. E eu fiz, uma, e aí foi isso que ele falou, né? Você fez uma escolha. Isso. E eu fiz essa escolha. E Meu isso para mim tá sendo tão tão rico, porque assim, eu venho num processo, né? Enfim, é. todos nós. Enorme. todos nós Estamos <risos> todos juntos e misturados. Mas é, esse momento, né? Eu poderia né eu poderia estar tá me chicoteando, tipo porque ai porque que deu positivo por que que eu não tô lá em São Raul trabalhando por que que não sei o quê por quê que que não, não aceitando a experiência e aí eu hum. me permiti e por isso que eu falei acho que foi a primeira vez na vida que eu de fato fluí com a vida dizendo confio que tem algum motivo para mim não estar tá lá e eu estar tá aqui e aí eu só queria abrir e compartilhar esse processo porque estão caindo fichas né então, esse movimento tão importante da de, de gente fazer escolhas reais e tomar decisões e se conectar, né? Então, é só queria compartilhar isso que eu tô vivendo. E agradeço profundamente você ter trazido esse nível de consciência, porque esse é um passo muito importante para você se entender como um todo. A dor, ela é um indicativo de um percentual. Ela não está se irradiando para todo o corpo. Claro que algumas situações sim, como um câncer iminente, quando as pessoas falam que está insuportável, aquilo fica de fato insuportável. Porque aí a gente está falando de uma coisa que tomou o corpo da pessoa, uma metástase, então a gente está falando de uma coisa grande. Mas vamos pensar nas dores isoladas, tá? Deixando a parte esse adendo uh, do, do câncer ali que se espalha. A dor num fato isolado, atualmente quando ela coloca foco somente naquilo, ela só traz aquilo no teu campo de visão. Então ela toma um percentual total, né? você se torna 100% em cima dos 5% de lucidez só. É brincadeira essa parte, porque a gente aumentou um pouquinho essa lucidez, mas é, vai, 100%, só que não, 100% só olhando para aquilo. E aí a, hum. o corpo começa a entrar na onda da mente. Eu tô com dor, eu tô com dor, meu Deus, é isso, né? O pior ai, porque, porque, porque, quê, porque, quê, por quê, Por quê, por quê, por quê? Ai, vou morrer. Ai. E aí vai, e vai longe. E aí começa realmente o efeito dominó de radiação, porque aquilo, não aquele texto que todo mundo tá careca de saber, aquilo que eu presto atenção, se torna a minha realidade. Mas quando você toma consciência que é só uma parte de você que tá vivendo uma determinada coisa e você não nega, então o primeiro passo, fala, mente, é. eu não nego, eu aceito a experiência. É. Aí já pff, tá aqui, ótimo. Qual é o tamanho dessa dor? Sem a mente, eu não quero sentir dor com a mente, eu quero sentir dor com a gengiva, eu quero sentir dor, sei lá, bolhufas, igual, eu acho que eu comentei com vocês, eu tive uma época aí, uma intoxicação alimentar que eu achei que era covid. E aí a mente, ah ela... E fiz a mesma coisa que você. Falei, peraí, mente. Dois minutos, me permitir me perder. Ei, tá louca. Tá louca. Para. Vamos ver. O que está que acontecendo aí? Ai, desculpa, corpo. Te intoxiquei. Aquela é história que eu já contei para vocês. E, e eu fui conversando. Falei, mente. Você está atrapalhando tudo. Ai, menina Eu quero só sentir eu não nego, eu aceito Ah, mas se eu morrer, ah, deixa eu morrer deixa se eu tiver que morrer, nossa, credo eu falei, que credo não, tá tudo bem calma, deixa eu olhar o que, que é porque eu vou saber se eu precisar gente, a dor que tava sem assim, ela ficou do tamanho que ela é porque você é maior você não é só do... e aí a gente pode ir muito mais longe que isso, tá né? tô falando de formas humanas, mas se a gente mergulha no nosso espiritual, se a gente mergulha na multidimensionalidade, se a gente mergulha nas dimensões sucessivas, dimensões de quê? Que cinco, D, que nada. Falando uma trigésima, quadragésima dimensão, tô um pouquinho mais longe. Caramba, o que que somos nós, né? Então, é, é nesse movimento, tá, a gente? então tá, quando vier, é só, é aplicabilidade, né? Não muda Nunca nossa conversa. Mas Marisa não traz coisas novas. Eu acho que isso já é o bastante pra gente. De minimamente modificar as nossas ações de percepção para não deixar o velho padrão continuar te confundir, fazer você se esquecer de quem você é. Né? É igual uma linda que está aqui, que se, via, se assistiu. Beijo. Um beijo para ela se ela assistiu o vídeo. Ela falou para mim: "Ai, não sei o que é fulano que decide se eu vou ser contratada". E tá eu falei: "Oi. peraí, aí, você, você tá de sacanagem comigo? É, é quem que decide por você? Eu, eu não, não tô entendendo. Me explica melhor isso. Eu não foi o seu desejo, o seu escolher, o seu magnetismo que te colocou naquele hospital? Aí ela falou, foi. E quem que vai te tirar lá, de lá? Você? Quem que vai te manter lá? Você! Ai, não, não acredito. Ah, então você está realmente tirando a sua verdadeira capacidade. Né? Gente, a Sandra participou uh, do, do Sananda que ela tava online mas foi presencial e teve um exercício que a gente fez vendada, em fileiras assim das pessoas a gente se aplicou energia fez uma massagem para receber e depois a gente se abraçou e aí eu tava sendo instruída para falar várias mensagens de desejo e as pessoas com o coração aberto mesmo desejando profundamente aquilo falando em voz alta e no final Veio uma força expansiva gritando, e eu mando uma mensagem para o universo, aí todo mundo falando junto. E aí acho que eu empolguei ali, peguei fogo e veio assim, mas eu falei com toda a minha alma e todo mundo tava falando calma. É, eu mando uma mensagem para o universo, Ei, eu sou filha do Criador, estou viva! E todo mundo, ooooooh! a nossa temperatura veio a 40 graus, tipo febre, e a gente até quicou para trás, meu, que que é isso, nossa, isso somos nós, isso somos nós, por que que eu não uso, caramba, por que que eu não uso, você tem que, é, esse é o questionamento que a gente tem que se colocar, se é para ficar brava, vamos ficar brava decentemente, que não adianta ficar ah, eu não consigo, consegue. Vocês são magníficas e magníficos. Vocês podem qualquer coisa, mas vocês precisam começar a acreditar. Mudança genética, mudança mental, mudança. Tem tem médicos que se curaram, gente, de, de problemas gravíssimos, de o tempo inteiro ficar entrando em coma. A pessoa teve um insight incrível no próprio coma, de ver que ela era o poder curativo dela, que era ela mesma que estava se apagando. Caramba! Olha quanta experiência! A gente só precisa ter o um mínimo de motivação, de todos os dias se lembrar desse punch e, não, e parar de se esquecer. E não adianta me contar mil histórias. É que, ah, mas não há justificativas. Agora ia pedir, por favor, para vocês desligarem o microfone, que eu sei lá onde eu... sumiu o treco aqui de mutar todo mundo. Mas é vamos parar de se contar histórias de que eu não posso, porque eu não dá, vamos começar a acreditar em... Ah, mas Marisa, eu não acredito. Começa -se a se dizer que você acredita, porque de verdade, para você estar tá aqui, foi feito um movimento muito grande. A gente, foi... é, é tanto amor, é tanto planejamento em cada regência planetária. Vocês participaram de tudo, criação de personalidade, tipo de cabelo, olhos, do porquê, do porquê, do porquê, de cada dedão do pé, pelo amor de Deus, vamos aproveitar. E eu vim aqui dessa injeção de ânimo, vocês acham que eu não desanimo? Eu desanimo também, tem dia que eu falo, pelo amor de Deus, eu xingo. Deus, o que é isso? Tô aguentando mais. E eles estão risando da minha cara, ai tá. Respira aí, eu respiro. Não, tô bem, desculpa aí. Normal, gente. É, é fogo. A gente, tá, a gente escolheu pegar uma história gigantesca e resolver tudo numa encarnação. A gente é corajosa ou não é? A gente é. Então vai resolver. Porque você não precisa sofrer penalizações e fazer o seu livro dessa vestimenta que vocês estão usando. Kátia, Denise, a Olga, Sandra. Não, vou, vou terminar terrível. Vou fazer um acidente muito louco, porque ela merece para ser punida. Que coisa horrorosa, meu Deus de me livre, eu não quero isso para mim. Vamos terminar bonito. Ela fez um monte de cagada na vida, mas se iluminou. <risos> oh, se eu posso escolher, eu não tô me enganando. Porque são as escolhas, só que o um novo plantio, é, ele dói quando você olha a própria plantação. O que que eu tenho aqui? Puts, nada. Que eu não plantei. Né? Julguei, critiquei, condenei. Não me, não me dei a oportunidade de aprendizado. Mas agora eu vou começar a me dar. Né? A mim e ao outro também. E aí você começa a plantar. Não dá trabalho. Se airar a terra, fazer toda aquela coisa. Lá comprar um negócio, colher cada fruta, cada, ou que tipo de horta, etc. Não dá, dá trabalho. A Karina até a Lira de Campinas, ela, uma amigona nossa. Ai, dá trabalho né? cultivar amigos. Ela tem razão, porque dá, você liga, você quer saber, você se preocupa, você quer estar junto, é, você quer pagar um jantar, você quer mandar presente. Dá trabalho, tudo dá trabalho, mas não é um trabalho gostoso. que você tem de volta, mas não que você faça isso esperando, é natural, é energético, você nem precisa esperar. Você faz, faz, faz, faz e de repente você recebe esses presentes, porque é o seu trabalho diário de se importar, de cuidar, de regar o seu jardim, tá bom? Quem que é? a, a, a, a, estava que que que na que frente? Falava. Quem? Quem? Cadê? Cadê? cadê, cadê? Me ajuda, eu gente, eu não, não sei, sei ver. <risos> Lu! Não é a Lu, apareceu. Não, deixa eu ver, cadê as mãos? Onde que aparece as mãozinhas? Não sei, gente, para mim só está aparecendo a Sandra. Tiraram as mãos? Então tá bom, Sandra. Eu, era eu que estava, o, o mas ah, eu, falei. Tá eu, é que eu falei. Ah, era você. Tá bom. É que eu falei e deixei com a mão, fiquei tá continuei bom. com a mão. Fofa. Gratidão, tá meu amor. Eu que agradeço pela sua experiência. Você vai ver, isso não vai parar. Você vai sentir um... Aumentar... É que é, estão me pedindo para te falar isso. Aumentar aqui o seu cardíaco. Deixa rasgar, deixa... Ah, sem medo. É, vai ficar, tá, o balão já tá gigante aí, hein? Hum, só deixa, deixa, porque não te cabe mais. Você não é o corpo, né? Mas você está nele. Então, hoje eu tá? A gente tem que usar essa potência. Beijo, linda. Obrigada. Sandra... Abra o seu coração, rainha de Portugal. <risos> Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, estamos. estamos perfeitamente, maravilhosa. Então, você vai falando e aí a motivação inicial vai mudando, mas enfim. É, eu estava trazendo, eu ouvindo você falar, é, de como essa questão com o nosso corpo... Que é o que a gente sente, né? É. E que é o que a gente está aqui, que a gente pode experimentar. Cada um que tem, é claro, um, um nível de percepção maior ou menor, visualização maior ou menor, mas para mim, que é, eu costumo até falar que eu gosto e sei fazer o simples, né? Esse simples, que é a gente perceber. É, o nosso dia a dia, o nosso corpo, a nossa emoção, que parece simples, mas de simples não tem nada, porque a gente não acostumou a fazer, então tem que aprender. <risos> então, mas enfim, mas é, comparando com to esse todo tão incrível que você é uma das pessoas que traz para né? Essa você é a nossa porta-voz de coisas que a grande maioria ainda não acerta, tirando isso tudo, é o, é o que a gente tem na mão, né? é o que a gente tem é, e consegue sentir, pegar, Opa, ver, opaca, ouvir, né? falar, usar o simples que a gente tem. E eu entendo hoje que isso é bem suficiente para a gente avançar muito é, que a gente não precisa se preocupar não por hora, né? Enfim, se é que precisa em algum momento, se preocupar com qualquer outra coisa. Se não trazer esse simples, é, cuidar disso que nós já temos, porque isso já é o nosso todo. O além que a gente não vê que a gente não sente ou acha que não sente, acredita nisso, não tem problema agora né, então é, é o grande exercício né que eu acho que é o nosso dia a dia que a gente é, bu deve buscar é esse o dia a dia né esse do, do estar presente do sentir do cuidar do viver, né? como você falou, é tão simples você parar de trabalhar às oito e se cuidar. E por que que você não faz? Por que, que você nunca fez? Por que que você se matou de trabalhar? <risos> Ou Porque... por que que você se matou de comer? <risos> Ou por que, que você se matou de qualquer coisa? né? Então, é olhar para esse simples, para que a gente ali né, se, se, se, se perturba toda aqui com isso, porque isso, para mim, hoje, é o é um todo o suficiente. Se a gente conseguir resolver né, esse corpinho, essa sensação, essa emoção, todo o mais vai vir. E a gente é não precisa nem se preocupar com que, o com que é esse é. todo o mais. Ah, porque nós não. já somos esse todo o mais. Nessa, é, não uhum. é um, algo que a gente tenha que se preocupar ou correr atrás. Para estar em alinhamento, é só fazer isso que você falou. Eu sinto que é óbvio de eu ficar bem. Né? E a gente já está com uma profundidade tão legal que é só pôr mão na massa. É, é tão simples. Ah, mas já fiz. Será? Gente, sejam honestas. sim É só você fazer uma análise rápida dos últimos anos. Quantas horas você se dedicou para teu mental? Quantas horas você se dedicou para o seu emocional? Quantas horas você se dedicou para o seu espiritual, para o seu corpo? Quantas? Ou, ah, foi 20 minutos cada um e o resto eu vivi como um robô escravizado me machucando. Ah, mas tá bom, né? Hã? Que. Ah, que que é isso? Onde eu tava com a cabeça? Estava em muitos lugares, menos em mim mesmo. E tudo bem, a gente está aprendendo, né? a gente está aprendendo a trabalhar como um todo, sem ser robotizado, escravizado. E vai dar trabalho? Vai! É a mesma coisa, até brinquei hoje no atendimento: se eu estou com um computador Dell e de repente me oferece um Apple. Opa! Ei, tem uma coisa de Van Plus ali, meu é de, é, sei lá, 2001, <risos> eu e aí vem um. Versão Mega Power 2026, já a gente tem um computador Mega Power tecnológico de Orion. Sei lá, vou dar uma viajada aqui na maionese. Nossa, como é que usa? Ah, não sei. ah então é melhor eu mexer, porque eu preciso, eu preciso fazer minhas coisas lá na Terra. Então, eu vou voltar lá para o meu Dell. Tá, tá, tá, tá, tá. É, só que o Dell demora, ele não processa rápido os ele não mostra a sua verdadeira potência. Ah, seu é trabalho que tem no Marícia, né? Não tem jeito, né? Aí já vem a visão humana, pof, né? Que na verdade em essência nós somos essa alta tecnologia de processamento de dados rápido, e tal, só que a gente usa de forma distorcida e limitada. Por quê? Porque a gente só usa através, quer dizer, a partir das crenças quando você para de usar a partir das crenças, você não usa só o racional, você não usa só o físico, você não usa só o emocional, nem só o espírito. Você usa tudo em conjunto, conectado com a verdadeira inteligência universal, que é a fonte. E, gente, aí as coisas acontecem que você fala, eita, o que está que acontecendo na minha vida? Por que está tudo tão assim? Simplesmente acontece. E, e não é um controle aparente, é energia, eu vou brincando com esse fluxo. Nossa, que legal, é muito mais interessante do que ficar nesse padrão. Eu tenho que lutar, eu tenho que vencer. Ai, sério? Somos filhos da fonte criadora e eu tenho que lutar. Essa luz imensa, tem uma ideia e se faz um planeta? Como é que é isso? Ah, mas eu não tenho esse nível, né? Ah, então tá, então eu ainda não acredito que eu tenha esse nível de consciência, então, pelo menos, eu vou acreditar nessa individualidade. É o meu ponto de partida. Que já é um grande trabalho, não é, gente? Não é, Exato. Cuidado bem dessa parte, para você... Aí, automaticamente, você vai acessando outras. E você é. vai abrindo, né? Vai abrindo, vai. então vai ficando mais fácil como você Sim. falou, as coisas vão acontecendo, e, às uhum. vezes, inacreditavelmente. Você fala, nossa, isso é mágica, não é possível. E, e é lindo o que você escreveu aqui na, no chat sobre o livro, Conversando com Deus, que, que, que nada acontece aleatoriamente, que tem um enredo de, de desfecho. É, é que é o ponto de vista dramático, só olhando para aquele capítulo da história da situação, as pessoas não compreendem para onde aquele aprendizado vai levar, aquele indivíduo que realmente tinha que passar pelas consequências dos próprios atos. Eu sei que é difícil dificílimo aceitar esse troço, mas desde que a gente mude o percurso do nosso magnetismo, as coisas realmente começam a ficar mais fáceis, porque você se você faz coisas agradáveis... Se você escolhe não se machucar e machucar o outro, se você escolhe se fazer bem, como é que a vida vai te responder? É, é, é muito simples, gente. Não, a gente não tem mais nada a fazer, a não ser se cuidar de uma forma completa. É, a, a Pachamama, que eu, que eu canalizei no, no, no encontro, é, isso ela canalizou um pouquinho antes do... De tudo começar antes das pessoas chegarem. Ela falou, a guerra acabou. Acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Então, ela, ela sugeriu pra gente só se fortalecer. Nesse lugar. De parar de se confundir. De ficar abraçando karmas indevidos. não precisa mais. Porque se você entra na confusão, você quer salvar, você acaba entrando na loucura que o outro tá vivendo. Ah, mas eu não vou ajudar, mas para ajudar eu preciso me misturar nas tralhas e nas dores. E aí me ferir também, isso é ajudar? Não, só pensa, só pensa. Só pensa. Como é isso? Não faz muito sentido de novo, né? Olha a abrangência linda que a gente está tendo. Então, eu também tô, eu tô sentindo muitas presenças, mas hoje, de um grande filósofo que foi aqui, né, da hermética, né, o Hermes Trismegisto, e, e ele traz muito essa filosofia, é, vocês estão prontas para pensar de uma vez, e prontos para pensar de uma vez. É usar o mecanismo do raciocínio lógico unificados com a fonte criadora. Agora vocês não vão pensar é, de formas limitadas que não tem como vocês já compreenderam lugares melhores agora vocês precisam se tirar nesse lugar e vai ser por vocês com suas reflexões diárias, não se desesperando do, do quadro da história que escreveu vocês não se lembram de tudo graças a Deus. É melhor não, mas algumas pessoas se lembram porque é necessário para trazer um pouco mais de clareza de que hoje é um grande momento para vocês. Até eu gostaria de estar inserindo em meio a vocês neste movimento transformador. Vocês estão passando por processos cirúrgicos sete vezes por dia. Agora imaginem você o porquê das dores de cabeça, faltas de ar, náuseas e todos os sentimentos que vocês vêm passando. E quando eu chego no campo de vocês, o que, é que eu sinto? Irmãs e irmãos que fizeram uma belíssima escolha desta vez. Acreditem, se quiser, vocês estão com a energia radiante. Não pode, mas eu não vejo, eu não sinto. Se eu fosse vocês, eu passaria a enxergar. Porque é uma prática o exercício de enxergar. Todos vocês que estão aqui, todos que vão assistir, é o mesmo grupo. E mesmo nesse instante, os que não estão assistindo, eles estão assistindo. Nós estamos unidos numa mesma finalidade. E nós estamos voltando com muito cunho filosófico para que vocês entendam qual é o direcionamento a seguir. Minhas irmãs, meus irmãos, não vai acontecer um milagre. Vocês já sabem o que vem a seguir. Hum? Quando é que vocês vão acordar para ver que aquilo que vocês esperam que venha de fora, se trata de vocês mesmos? Hum. Acordem todos os dias dizendo eu sou um milagre da minha vida. Por que não se falam? Ou falam rápido ah, porque eu preciso ir trabalhar. Eu sou um milagre da minha vida. Assim, tem força. Não você acredita, você acha que alguém vai acreditar em você? Quando é que vocês vão acreditar em vocês? Nós estamos retirando em camadas muito extensas. Por não crer em, você, em vocês mesmos. Nos processos cirúrgicos, nos encontros, nas reuniões. Por Deus, vocês acabam de passar por um procedimento cirúrgico. Segundo o seguinte, Corre. eles. Ou seráfes. Sananda, os nomes que vocês fixaram em suas mentes, porque nós passamos na história e a referência de vocês. Nossa, o é que é? Eu fiz aquela cirurgia. Mas é que eu ainda não acredito. Nós acabamos de retirar um implante em teu corpo etérico e você vai novamente recriar a proximidade de um novo implante da cirurgia que nós acabamos de fazer. Não é possível. Não, mas sabe o que, que é? E aí eu digo. É como se vocês falassem assim pra mim. Vocês não falam diretamente, mas me fica essa impressão. Ah é que eu quero sofrer mais um pouco. Então, o trabalho de horas que vocês fizeram, Põe de volta. É igual quando retiramos lanças de seus corpos etéricos, e aí vocês voltam a lembrar da memória da dor, a lança volta. E aí vocês aparecem de novo, vamos dizer, nos nossos centros de apoio. E aí nós olhamos: o que, é que houve? Ai, é que eu não consigo esquecer daquela dor. Ah, mas estão te ferindo mesmo? Nesse... Ai, mas eu estou muito apegada àquela dor. <risos> e nós estamos fazendo isso há milênios. Até que vocês parem. De entender que a linha cruzada de uma reencarnação nem mais se trata do outro. Se trata de você mesmo no comando de suas memórias, de suas ressignificações, de suas reflexões. Ah, percebam seus hologramas mentais. Hum. <risos> O que que tá passando em você? Qual que é a ordem? É solto? É aleatório? Ou você tá no comando? É esta mensagem. Quando vocês buscarem por cura, aceite aquela cura. E passe para a próxima ferida, porque tem outras. Mas veja, eu estou dando este alerta só para vocês entenderem a gravidade de continuar a usar o mecanismo antigo. E neste cálculo, certamente, vocês precisarão de experiências um pouquinho mais densificadas para se parar. E ter a consciência e a responsabilidade de seus autos. Hum? É só parar de se fazer mal. No nível espiritual. As escalinhas que esse canal tem trabalhado. Que vocês criaram como setores separados. Mas que se trata da mesma coisa. Mais encamadas. Hum? Então, percebam, se eu busquei a cura, será que voltou tal tá? dor? Ah, o outro me feriu, não. Como que eu vou olhar? Tenha paciência. Até que você pare e vai expandindo e naturalmente você vai parando. E tem um algo que eu preciso salientar para vocês, só para deixar claro. Quando vocês começam a expandir a consciência, vocês vão descendo nesses setores. Então, por isso que vocês têm a sensação de estar revivendo é, a mesma situação, mais em camadas mais densas, não é verdade? Sim. Não se preocupem. Esta é a etapa justa do que tem que ser feito por isso que vai se intensificando. A energia do corpo físico ela é mais densa, por isso que vocês sentem mais força. A energia do corpo etérico ela é semi-material, então ela é um pouquinho mais leve por assim dizer. Então você sente uma pressão, mas ainda tem o mesmo peso e vocês conseguem até quantificar. Se vocês pararem para prestar atenção aliás, nós juntamente com o São Germain e ele sugere para prestar atenção na força das energias de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, por aí vai. Vocês são captores. Só prestem atenção como é, como é eu trabalho com a energia física, o que, que eu posso fazer por ela. Qual é a condição de alinhamento, onde eu estou focando a minha condição física, Físico. o que, que você está fazendo agora? E ele vai dizer, ó, oh, estou. E ele vai dizer: uhum. de conversar e não só pedir tantas coisas. Vocês pedem tantas coisas para os seus corpos. E a ação que é bom. <risos> Desculpem se estou sendo um pouco incisivo, mas é porque eu amo tanto vocês. Eu amo tanto. Eu estou aqui apenas para trazer clareza na conduta. É só isso que vocês precisam mudar, Porque vocês são minhas irmãs. Vocês são meus irmãos em luz. Mas estão vivendo como se não fossem. Se contando histórias tristes. Claro que não é agradável para nenhum de nós assistir. Nós vemos um Deus e vocês agindo como qualquer outra coisa. A força da gentileza de vocês, a força das reflexões das criações é tão imensa que eu não encontro nem ao menos um vocabulário. Que expresse a beleza do tamanho que vocês sabem. E é tão imensa que vocês construíram esta vida aqui. Vocês são tão geniais que vocês criaram calabouços de dores e todas essas histórias. Vamos unificar as histórias numa única história regeneração. Envio o comando de regeneração todos os dias. Não percam o um fio. Não percam a história. Acordem lembrando que vocês são as comandantes, os comandantes. Eu sou o comandante. Eu vou ser luz agora e meu dia vai ser inacreditável. E agora é o comando. Qualquer sentimento que venha, ai, mas por Deus, vou ser paranoico. Paranoico para o bem? Existe? É paranoia se manter em luz? É só fazer. E vai virar uma roda gigante. Que não vai te parar. E não se assustem se te atropelar estes comandos. Porque vai realizar limpezas que nem você vai entender o que está acontecendo, mas eu só peço para que vocês confiem. Apenas confiem que cada um vai viver daquilo que necessita. Tudo está perfeito. Nós vemos vocês falando em governo culto, o obscuro, ai, o medo. Parem. Não existe outro lado. O outro lado é você. É só lembrar disto. E lembrem que eu falo por amor. Lembrem. E lembrem que quando vier qualquer pensamento distorcido, de novo, eu vou lá pedir por socorro. Quanto trabalho, pelo amor de Deus, como eu posso fazer isso comigo mesmo? Comigo mesmo? Até quando? girando em círculo. Que tal girar nesse círculo planetário? Sorrindo. Ao invés de se fazer mal, plantar flores, qualquer coisa, amados. Menos. E, aliás, se proibindo do óbvio. Mas se deu a escapada, tá tudo bem. Mais um carinho, ó. Você se matou um pouquinho, tá tudo bem. A inteligência universal vai cuidar. E vai te dar uma outra chance no segundo seguinte. Vocês têm ideia? Quantas oportunidades e coleções de vidas e existências, ou os RGs que vocês falam aqui, que antes não era RG, era outro tipo de documento. Quantos vocês acham que vocês colecionam em seus espíritos? Quem chuta? <risos> Olha quantas experiências fantásticas. Quantas histórias, quantos nomes, quantos tipos de cabelos vocês tiveram, será? Será que vocês já tiveram olhos azuis, olhos castanhos, peles brancas, negras? Ah, que belíssimo. A silhueta, um pouquinho mais fortinha, um pouquinho mais magra, e que vocês foram reis, rainhas ou não ou foram pessoas que passaram extrema dificuldade, quem foram vocês vocês foram tudo oh. olha que maravilha tudo que vocês enxergam por aí ah, tudo vocês olha que beleza todas as identidades do planeta ou e também das constelações estelares tudo dentro de você, pulsando para viver, todas as identidades querendo viver unificadas no amor. E vai se acendendo. Nestes trilhões de células que permeiam seus corpos, vai se acendendo um a um, um amor, do micro-macro se acendendo. Quando vem a dor, é porque vocês me estão deixando. Então respira e diga, eu deixo. Porque eu confio em mim e em Deus. Esta era a mensagem. Continuem a estudar, caso vocês queiram. E se queiram bem, porque nós amamos muito vocês. Não importa quantas cirurgias ou... Quadros filosóficos eu tenho aqui recriar para compreender a forma como vocês pensam, para que um dia eu convença vocês que vocês são luzes. Vocês são. eu tenho saudade de muitos de vocês quando estão completos. Muitas saudades, porque vocês andam oscilando. Mas, de qualquer forma, não falo para todos aqui. Falo para os que virão e para vocês que estão aqui, é vocês saberem que a conexão está mais forte do que nunca e se vocês não quisessem fazer absolutamente mais nada e só se fazer bem, como muito bem colocado pela irmã, vocês já estariam, porque vocês já estão, nós só estamos lembrando vocês disso, e novamente não estou só, não sou apenas Ernst, sou Sananda, sou Saint Germain, sou Serafespey, sou Samuel, sou Sanat Kumara, sou Lady Vênus, sou Rária, sou Tantos, uma consciência não coopera sozinha, mas vocês estão começando a se lembrar disso também. Nós estamos aqui num trabalho que muitos de vocês calculam, outros não. É o tempo inteiro por vocês. Só nos permitam dar continuidade ao trabalho. E parem de negar as experiências vocês escolheram. E é para o bem. Obrigada. Oh. Ai. Yeah. Mm -hmm. Tá todo mundo bem? alguém quer comentar alguma coisa? Como ressoou? Muita codificação, né, gente? Meu peito estava. Como foi para você? Foi muito forte, né? Uma energia muito luminosa, é... muita alegria, muita alegria de receber. Isso que a gente já sabe para ir entrando mais profundamente, para a gente ir reconhecendo um pouco mais no nosso ser. É ser essa informação, ser essa mensagem. Além de ouvir, né? Porque muito a gente já ouviu, muita gente já leu. E hoje a gente pode, como a Kátia acabou de falar, integrar, Entendi. ser e sentir. E aí é, é magnífico, porque é ser cada vez mais isso e, e essa, essa verdade é trazer a gente é, essa luz, nós somos, a gente relembrar e, vive, e acessar esse nosso caminho, essa nossa, é, que não é o caminho, é o que nós somos, né, independente de ser, o que seja lá que for, então, é, é uma informação que realmente é muito mais do que palavra e, e só sentir, é, é algo que vai muito além e eu tenho certeza que todo mundo aqui recebeu eu senti assim é como se, quando ele falou no final né uma consciência não opera sozinha e eu senti como nós também é. nós não operamos sozinhas né? então assim a gente está aqui recebendo juntos assim. é, foi foi muito foi uma uma sensação muito isso. maravilhosa é legal você falar isso porque desde ah passando os projetos, né, aí, mas os processos são os projetos, eu... <risos> mas é, eu vou gravar um vídeo depois de uma experiência surreal. <risos> Aconteceu domingo, ai, que vergonha, gente, mas é que foi mais forte que tudo e tá tudo bem. Uh, ruiu a heroína ali, caiu no chão, gente, assim, depois que eu veio uma força de patear meu pé. <risos> e aí parecia que eu tava parindo, a vontade de gritar, as veias saltadas, eu comecei a vermelha, fazer vômitos energéticos, assim, parecia que eu tava com é um desfibrilador, essa eu tava... gente, eu tava nunca um não era controlável, assim, parecia que eu tinha tomado a ayahuasca O tá? que que tá acontecendo aqui? e aí só as vozes calma, calma, e aí já as equipes humanas, né, que estavam ali lindas, me energizando não sei o que e o que eu chorava, eu não, tá tudo bem, eu vou deixar, eu tô comendo, sabe, umas coisas, eu tive um espasmo é, muito forte, né, e por que que eu tô falando isso? Eu venho é, de reprogramações muito intensas, que eu quero demais passar para vocês, porque me disseram que, assim, não é que eu tô passando primeiro, não é isso, talvez eu tenha escolhido uma intensidade um pouquinho maior para acelerar logo, Quero, mais cai em confusão, já tudo de saco cheio, já, já deu o que tinha que dar, operar no Dell. quero ser Apple, <risos> brincadeira essa parte, de verdade, honro muito, mas pra que que eu vou ficar usando? E aí, a... eu achei que não era possível ficar mais sensível ainda, e aí, aí, aí, nesse ponto que eu quero chegar, quando eu abrir aqui o campo, que eu entrei, que eu entro, não se assusta. Mas eu entro em cada uma de vocês, desde o começo, tá? <risos> eu sinto todos vocês, todos vocês. E, inclusive, cada um que assiste depois. É, eu sei que parece meio bizarro, mas é. Vem o rosto da pessoa na minha mente, eu... Uf, e a gente transmuta junto igual um balé, tá? É bem gostoso, parece uma dança. Ah, vamos soltar. A pessoa nem tem ideia, é muito legal isso. Depois ela tem. E quando eu entrei no campo de vocês... Eu só via ai, vou chorar, consciências despertas. Eu só via corações radiantes escolhendo o melhor para si, independente do que vocês estejam passando. Eu entrei no campo de vocês e eu senti a melhor das sensações, né? como se eu estivesse sendo apresentado a Deus. Então, eu quero demais agradecer, e só para vocês saberem que, <risos> seja lá o que vocês estejam vivendo, está tudo certo, tá? É <risos> muita luz, e cada uma com a sua cor, sabe? Uma muito laranja, outra muito rosa, outra... e todas com uma cor em comum: cristal no peito e no topo da cabeça, e eu estou. Inteiramente arrepiada, os mentores e as mentoras de vocês agradecendo profundamente por eu dar esse retorno, esse feedback, para trazer mais confiança do que vocês estão fazendo. Vocês conseguiram. Agora a outra etapa é acreditar que conseguiu essa parte, minha gente. Por incrível que pareça, é a mais difícil que é o que eu estou vivendo. No físico, cara, você vão falar, ó, rolou a sensação. Eu falo, ah, mas eu tenho que falar isso que não vai me achar roubando. Tá louca? Tá todo mundo passando por isso? Você não é a pau? Todo mundo se funciona. Eu falei, é verdade, nada a ver. Ele falou, para com isso. Vai pro meio do mato, abraça uma árvore, toma uma chuva, tira aí, aceita. Agora você tá unificando o teu corpo físico. E aí tudo vai trabalhar em uma força só. É lindo. É você opera como uma máquina universal bem comprida. Gente, eu tô sentindo, eu tô falando isso, eu já estou misturando as palavras, porque eu tô conseguindo nem mais verbalizar o que eu tô sentindo. E isso que eu tô sentindo tá vindo de vocês. Sabe? Radiação. Esse amor. Vocês me mostraram o rosto de Deus aqui. Obrigada. Ele vive em todos nós. E eu tô muito feliz. Nunca me olhem como a gente tá junto. Nesse lugar de representação. De olhar. É que sempre tem uma louca que quer ver primeiro. Liga não. Curiosa. nem vem um bando de louco atrás junto. Não é pro bem. Tô brincando aqui para deixar leve eu sei o quanto cada uma daqui sofreu emocionalmente, sofreu dificuldades, passou escassez e agora a gente está tendo a oportunidade de alinhar e nós vamos alinhar. Vai chegar num ponto, escreve o que está sendo dito e confia nisso, né? Porque não adianta escrever e não confiar. E não vai faltar nada na nossa casa. Nada. Vocês nem vão usar a energia de preocupação vocês vão criar ter porque é somos nós e se falta hoje não se sintam mal Todo mundo está vivendo questões em, em múltiplos setores relaxa a gente vai arrumar isso e vai ser rápido só ação por ação mudando a modelagem de pensamento eu me preocupo não eu sei que tá tudo bem. Ou eu crio uma situação de que tá tudo bem. O que, que eu vou fazer agora? Cara, Deus vive em mim agora. Ixi, agora, ei, ei, ei. Então, eu vou acionar. Então, eu queria dar esse retorno para vocês. Que foi uma sensação maravilhosa. Eu entrar, igual eu ter entrado num portal, assim. Eu estar na fonte criadora. Eu, uau! Ah! Deus, todo mundo conseguiu. Que lindo. Que então, lindo. Gente... Yeah. Viu, Aldra? É só a gente querer modular. Tão maravilhosas e maravilhosos. O que a gente precisa se ligar é qual instrumento que eu vou tocar. um desafinado ou o meu violoncelo todo alinhado, maravilhoso, aquelas um pagodinho gostoso num pandeiro todo alinhado com o bato eu vim, cheguei para brilhar nessa bagaça todos nós então, se vocês vieram aqui achando que eu iria fazer vocês bem vocês me fizeram bem então eu agradeço demais e de novo não posso deixar de fazer isso eu forma vocês verdade viu? obrigada obrigada ai só vamos lembrar desse poder né e parar de usar errado não é errado, parar de usar de um jeito apertado vamos, vamos vamos ventar com essa verdade alguém gostaria de falar alguma coisa pra gente concluir olha já que ninguém falou eu vou falar é eu me senti tão levantada, eu falei assim, ué, eu tô radiante, né? Mas antes de você falar tudo isso, né? Depois de ouvir vi algumas de vocês, e, e, eu, e eu senti que é, é o grupo, eu senti que nós somos isso. Então, eu senti isso, e é lindo. Ai, Aldra, olha, ela tá toda levinha, eu tô sentindo. <risos> Aproveito, queridos, falem, isso. falem, queridos. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu. Eu. Dica, Denise. Dica. Ai, Dede, ai, como ela é fofa! Eu também te amo, linda. É, eu, é, eu queria compartilhar uma coisa que eu assisti hoje e eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver com isso que você falou a respeito da gente acreditar na gente, acreditar quem a gente é. E eu também estou passando por esse processo, porque já passei por várias situações de rejeição, essas coisas, então é um processo de trabalho que a gente faz de acreditar na gente, de encontrar o nosso valor, né? Então, chora mesmo, tô... de... põe tô... pra tô... fora que você tá, você tá transmutando falou. põe pra fora, põe pra fora eu passei, eu fiquei uma semana chorando igual você, essa semana agora que passou só pra você não se sentir mal cara. nada, é bom, põe pra fora é uma delícia, transmuta você tá transmutando no físico muito forte, memórias do seu passado deixa põe. não tem vergonha de chorar, pode pôr pra fora, é lindo chorar, põe pra fora põe, põe, põe Vou tirar. Não precisa limpar, não. Não precisa limpar. Eu, Brixela, desse jeito ficou toda vermelha. <risos> Eu a energia das suas lágrimas, as memórias sendo compreendidas e toda a dor da ilusão saindo de você. Como a vida é boa. É lindo. É que dá umas... Dá umas sensações, mas é assim mesmo. Dá um nó na gente, né? Dá um nó de... <risos> eu não posso! Pode! É, me fizeram chorar na frente de um monte de gente. Eu pareci Ai, meu Deus! E eu tava, tava igual um bebê medo. É uma delícia. É a nossa força, é a nossa fragilidade, é o reconhecimento desse lugar. É daí que é a nossa alavanca, né? Fala, amor. Então, dentro disso, é, eu, eu tenho trabalhado muito é, esse reconhecimento de quem eu sou, né? Esse reconhecimento de quem eu sou, do meu valor, de saber que eu sou capaz... Eu passei muito tempo da minha vida querendo provar que eu era bom o suficiente, tudo que eu tinha que fazer tinha que ser perfeito, porque senão não estava bom. Isso. Eu me cobrava demais, ah, eu tive problemas nas minhas costas, né? Você falou, exatamente por causa disso, porque eu colocava tudo nas minhas costas. Uhum a responsabilidade de tudo, tudo tinha que ser muito perfeito, porque senão não dava Então assim, era, era algo assim muito forte para mim, né? Então eu tenho trabalhado essa questão de saber quem eu sou. E quando eu sinto que eu tô perdendo essa, vamos acessar essa referência, eu sempre peço né? Divino Criador mostra para mim, no, no meu interior, quem eu sou, porque eu sei que eu sou. Né? Eu só preciso acessar isso, porque já tá dentro isso, de mim. Isso. Eu tenho trabalhado isso dentro de mim, de reconhecer quem eu sou. Né? E, e que eu sou merecedora, porque uhum. eu também achava que, por mais que eu fizesse eu, tudo eu não era merecedora, né? Então, eu tinha que me contentar com o que viesse, com o que tinha, e tava tudo bem. E, e eu tenho lido muitas coisas, né, que só tem reafirmado isso. isso. Né? Se você é um ser divino, você tem tudo, você pode tudo, você só tem que acessar isso. É. Você tem que tirar todas essas crenças que te contaram, que colocaram sobre você, de que você é pequeno, que você não pode, que você tem que se aceitar tudo como te estão te mostrando. E não é. é. E não é. é. Então, assim, o que eu mereço? O que eu sou? Então, é. quando a gente sabe quem a gente é e a gente vai buscando essa referência... E é, internalizando e integrando isso na gente, é, faz toda a diferença. E é isso que eu tenho assim, é, trabalhado em mim. Não estou no 100%, mas eu estou a cada dia dando um passo de cada vez, dizendo para mim mesmo, eu sei quem eu sou. Isso. Né? É eu sei o meu poder, eu sei que tudo está na minha mão, eu sei que eu posso criar o que eu quiser, eu que crio a realidade que eu quero viver, então se aquilo não está bom, sou eu que mudo, ninguém vai mudar por, por mim, ninguém Isso. tem esse poder, eu tenho esse poder. Né? E eu é, assistindo, assisti uma entrevista, né? eu não ligo para futebol essas coisas, mas eu o meu marido estava assistindo uma entrevista do Cristiano Ronaldo e ele e nessa entrevista ele falou assim é, podem me falar o que quiser mas para mim eu sou o melhor do mundo as pessoas <risos> podem tirar sarro de mim pode dizer que eu sou soberbo que eu sou egoísta que eu sou isso que eu, eu não Eles quero saber. muitas pessoas podem não gostar do que eu vou dizer mas para mim eu sou o melhor do mundo, e se eu não acreditar nisso, eu Grande. nunca vou ser o melhor do mundo. E, gente, ele é, né? <risos> ele é, ele é. Se é. a gente for, for parar para pensar né, essas palavras dele, muita gente vai agir ali, ver como se fosse algo soberbo da parte é. dele, falar isso. Lógico que não. Mas... Se, ele, se a gente não acreditar em quem a gente é, é a gente vai continuar sempre acreditando no que os outros dizem que a gente é exatamente Denise, e aí vem uma válvula de força se num setor não tá legal eu vou mudar isso aqui mas não é no ranking. não, eu vou mudar eu me criei isso aqui e eu vou descriar e vou criar outra coisa a conta é simples vai exigir um pouquinho de você. Mas quanto mais força você coloca, mais aquilo funciona. Não, não, não tem mais, sabe, confusão. Então, eu estou muito feliz pela presença sua e de todas vocês. Obrigada de verdade. Que encontro. Cada encontro é mais especial, é que agora a gente a está gente com uma energia mais elevada. Nós estamos operando em quinta consciência e é, e é por isso que está ficando cada vez mais denso, sabe? Com as percepções, ah, eu não aguento, tô cansado. Normal, gente, vocês estão demandando de muita energia, tá? Então só tenham paciência se precisar de floralzinho, eu, eu monto uns aqui para vocês, passo bonitinho, vejo na intuição o que precisa. Se precisar de homeopático, a gente recomenda algumas pessoas que, que fazem prescrições, só para a gente ter uma uma reatividade, sabe, física mais forte, assim, tá? opa, cara para dar um up é, nessa construção de acreditar naquilo que já somos, né? a gente tá né, nesse, nessa montagem de quebra-cabeça, mas o que eles me mostram é que a gente tá no fim do mínimo do básico, que até fala muito no livro, conversando com Deus, o básico é amar, é só isso. Aí tudo o resto, ui, Vai ser uma festa, vai ser um pirim -pim, pim de coisas que a gente vai começar a acessar. A gente vai ficar igual criança brincando, ai eu vi isso aqui, louco, né? E aí o mundo vai estar tá melhor porque a gente só vê coisa boa, né, minha gente? Isso <risos> <risos> é engraçado. Só complementando a, o seu jeito de falar, de colocar as coisas, né, com humor essas coisas. Hum. Eu ai Deus, nossa é melhor. É. <risos> Quando você falar comigo, do seu jeito de falar, às vezes tá acontecendo alguma situação, aí parece que eu ouço a sua voz, Ai, eu ouço que falando, eu paro e falo assim, é verdade, eu falando comigo, é verdade, você tá pensando que quem manda aqui sou eu. É isso aí que delícia. Eu Aconteceu feliz. já várias eu vezes, feliz. várias vezes. Olha, eu, eu, vou eu, <risos> eu vou falar igual a Marise e fala. Eu já vou falar isso para mim mesmo. Eu vou falar igual a Marise e fala. Você tá pensando o quê? Aqui quem manda sou eu. Aqui é. Quem... É. Esse pensamento não é para mim. Você pode ir embora, pegar sua malinha é. e ir embora, porque não é isso que eu penso de mim. Eu fico muito feliz de saber disso e, e olha, eu, eu me sinto com vocês. Acho que por isso que uma época eu fiquei tão cansada, porque, gente, a gente tava num trabalho, vamos vamos a gente tava juntas, né? E eu ali também, aprendendo junto, a gente aprendendo junto, isso no, do outro lado, né? E, e vocês, nossa, se doando, se doando, né? O corpo etérico doando, doando, recebendo e fazendo muito trabalho. Vocês estão trabalhando pra caramba do outro lado, muito, eu aprendo demais ali. Eu, que, que, então, certamente, é, é, esses ecos de vozes é, é uma réplica, sabe? Não só da lembrança de algum vídeo ou das nossas conversas, mas também dos encontros noturnos, porque a gente está muito unido, de verdade, assim, unido nessa, nossa, nessa nova consciência. A gente quer o bem uma do outro, um do outro, a gente quer o bem do planeta. E desculpa, eu nem estou mais conseguindo falar, porque eu estou com uma energia aqui que eu correria uma maratona para variar. E eu não tava assim, viu, gente? Depois do trabalho lá que a gente fez no Sananda, né? Que eu quase morri. É... <risos> e eu falo brincando assim, porque chega de tristeza, né, minha gente? Nossa, gente, eu fiquei tão cansada. Parecia que eu tava com... Né, como é que é o nome que fala? Fadiga adrenal. Tanto que em janeiro, eu vou gravar uns vídeos e vou deixar aqui. Mas em janeiro a gente não vai fazer o um encontro só porque eu, eu preciso desligar 30 dias porque eu vou passar por um reset aí mas aí eu trago informações para gente lembrar do que vocês já passam tá é, então assim eu não tava assim eu tava sabe num processo cansativo igual só porque eu gosto de bater a real para vocês saberem que acontece com todo mundo né e, e tava tava, assim, tava sentindo o um negócio de, cara que que tá acontecendo o que, que é isso? Tem alguma coisa que eu não tô vendo, mas tudo bem, deixa eu aceitar, tá? vou ficar. E aí eu falei, aí quando eu decidi que eu ia tirar as férias de 30 dias, a angústia fez assim, né Cadê você? Eu, não, eu só tava te avisando que você precisava descansar. Tá bom. Desculpa aí, eu exagerei. É porque é tanto amor, a gente não tem tempo a perder. Mas eu tô aprendendo a viver em equilíbrio com o corpo físico e gosto de trazer essa honestidade. Então, que a gente aprenda, né, juntas, todas nós, que vai chegar uma hora que o óbvio vai estar tá em nós. Obrigada de verdade a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Eu amo vocês, mesmo. Do fundo da minha alma, do meu eu, do meu cucurucu. <risos> tá bom? Beijão. Tchau, tchau.